Boa noite, galerinha! Vamos fazer mais um videozinho aqui. É, vamos fazer um unboxing. Um mais um. Dois capacetes. Dois Bells Qualifier. Então, bora lá. Primeiro capacete. É tô de férias. Ah, não tá gravando. Ela tá de férias. Falei com você. Espera, às ele agrava menos. Bora. Passear, dar rolé. Mentira. Só resolver problema. O problema né? tendências bocado Bom, a caixinha vem com a narigueira e a aquela parte do queixo manual selo de qualidade e aqui dizendo que ele está é, de acordo com a com a norma brasileira a BNT BNT não não não NBR NBR Narigueira, aqui. E aqui acho que chama de. Acho que é a Bavete. Tá. É aqui. Ah. Primeiro mocinho. Rapaz, é bonito, velho Porra É bonito Olha Pá, dei ponto Gostei Porra Porra, velho. Ah. Ó a pegada Bom, vou mostrar para vocês o detalhe do fundo, vou encostar aqui na câmera, então, já vem com o selo do metro a identificação do tamanho a NBR, tá vendo? E já o, o adesivo aqui, o refletivo, o grafismo dele é muito bonito, muito bem feito. Né? Ao preço, mas não foi isso, não. foi isso, não. Black Friday saiu é mais barato. Muito bom, sucesso. Vê. Espero que dê pra vocês verem legal. Deixa eu ver não gosto de câmera frontal tá que parece que eu quero me mostrar, mas não é isso não. Tá aqui aqui em cima da perna. Só que vocês ver. Isso aqui tá de noite iluminação artificial. Tem noção, né? Ah! não, não, não, não, É não, Aí. Bel qualifier. Bonitão, não, né? não, próximo. Dá não, não, não, não, não, Qualifier. Esse já é aquele modelo. O rosinha. Tigrado. Muito bonito também. Esse aqui, é porque sempre a gente. Quando eu com a garupa feminina. Então. Deixar personalizado. Hein? Muito bonito mesmo. detalhe que esse tem o essa entrada aqui para colocar o, o comunicador acho que para ver só só de mas está aqui tá? tira coloca Todos foram com, com a viseira transparente. Cadê? Passar a Ah, aqui. Continua. Aqui. bota aqui então é isso aí. Eu não sei fazer isso ao final. dois capacetes para coleção. Qualifier, Qualifier Ambos da Bell. E vamos testar, né? Para ver se, se presta ou foi mais um mau investimento, né? O daqui eu tô vendo que é meio fosco Eu não gosto de negócio meio fosco Você dá tá trabalho de limpar, é uma maravilha Mas vamos lá, né? Um abraço, galerinha Tchau, tchau